Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer o peitoral de anjinho pet É uma peça fácil, fácil de fazer e é rapidinho, gente Vamos lá fazer a nossa peça Então, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal Ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos Bora lá, vem comigo! de capa, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Molde da asinha, duas vezes dobrado, malha e metalacê, esse é o tecido que eu tô usando para a nossa a nossas asas, tá? E esse molde aqui, que é o filete, cortar uma vez dobrado. Vamos começar com as asas, a gente vai passar uma costura ao redor aqui, tá? Ó, primeiro o metalacê, depois as duas de malha, tá? Você vai cortar uma vez no metalacê e duas vezes na malha, tá bom? Você pode estar tá usando outro tecido. Aqui eu tô usando uma malha bem fininha. Você pode estar tá usando outro tecido, né? Mais encorpado, tá bom? Vamos respeitar todas as curvaturas, ok? A para o peitoral, a gente tá usando o tecido de ginástica, tá? Que é um suplex, tá? E mais a malha para forro, tá? Você pode estar tá usando outros tecidos, pode fazer de tricoline também Aqui a gente vai fazer um pique aqui, pra gente estar tá virando a nossa peça Cortar só um, cuidar pra não cortar a outro, o outro tecido de malha que tá ali dentro, tá? Aí a gente vira a nossa peça Você faz pique também ao redor, tá? Eu esqueci de falar Se você quiser prespontar a asa também dá, a gente não vai prespontar, tá? Vamos pegar o nosso peitoral O tecido principal, fazer um pique aqui no meio outro aqui ok? agora vamos colocar a nossa asa aqui, vamos medir certinho bem no meio, tá? arrumamos bem aqui vamos passar um arremate aqui para segurar a asa aqui, né? antes da gente colocar o nosso filete vamos passar um arremate aqui bem no meio aqui nossa asa tá segura Agora vamos pegar nosso filete, dobramos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, assim, ó, e vamos pegar a nossa argola. A gente também vai usar uma, uma argola ou meia argola pra guia, tá? E agora, a gente vai colocar aqui, ó, bem no meio, bem no pique onde a gente fez o pique ali aí, vamos passar uma costura. Aqui também, ó, chegou na argola, sai, para não quebrar a agulha, e segue até no outro pique, ok? Mesma coisa assim, do outro lado. Mesma coisa aqui. Assim. Cortamos os fios, ficou assim. Agora, vamos pegar a outra parte, a de malha tá? lembrando que você pode usar outros tecidos aqui, tá? e vamos arrumar bem aqui em cima e passar uma costura de fora a fora deixando só um pedaço embaixo pra gente virar a nossa peça, bora lá é uma peça rapidinha, fácil de fazer, gente é uma peça que vai para o grupo temático, tá bom, pessoal? o molde que estará lá no grupo temático para votação no grupo temático desse mês Aqui, cuida para não costurar asas asa junto, coloca as asas tudo para dentro, tá? Então, vamos lá. Vamos começar o ano com essa peça para escolha do pessoal do temático lá. Vai ir para enquete, para votação, ok? Aqui a gente vai sair fora e recomeçar aqui, ok? Bora lá. Peça maravilhosa. E rapidinha de fazer cuida da asa cuida para não costurar a asa junto e bora lá olha só e aqui acabamos vamos fazer pique na peça toda aqui para ficar mais fácil pra gente para espontar a gente faz pique e vira tá É só. Agora a gente vai prespuntar a peça toda, tá? E já aproveitar e fechar aquele buraquinho que a gente deixou ali. Bora lá então! É uma peça maravilhosa, né, gente? Para aquele passeio. Se você quiser colocar, ao invés de velcro, que a gente vai colocar velcro aqui, se você quiser colocar aqueles fechos de mochila para ficar mais forte né? o cachorrinho não para não não acabar arrebentando, é melhor você colocar aquele fecho de mochila, tá? Aí você vai fazer uma peça mais forte para passeio, tá bom, gente? Ou até mesmo um mosquetão ali nas pontas, não precisa colocar na no, em cima e embaixo, você pode colocar ou só no degote ou só na cintura e ficou assim a nossa peça olha só que linda que ficou a nossa peça agora vamos colocar velcros como eu disse se você quiser colocar aqueles fechos de mochila fica mais firme ok fazer uma guia, fazer uma guia também, né? Combinando com o peitoral, vai ficar chique. É uma peça que você vai gastar bem pouquinho para fazer, gente. Essa é um tamanho 3. Vamos enfeitar, né? Colocar umas pedras, brilhos, pedrarias ou meia pérola, fica a critério de vocês. Colocar assim as pedrinhas e estará pronta. Prontinho o nosso peitoral de anjinho, olha só que lindo que ficou, olha só Você pode colocar uma sainha também, né? Vai ficar show de bola, olha só Aqui, tanto para menino como para menina, não esquece de se inscrever aí no nosso canal, gente Deixar aquele joinha aí pra gente e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas peças pet Esse molde estará para votação lá no grupo temático Tá na enquete desse mês, mês de janeiro Então é isso gente, beijinhos, tchau, tchau Até a próxima, eu amo vocês Beijos, tchau